Uh oh misturadas. Hoje é dia 13 de julho, nosso primeiro dia de viagem. E vocês já devem imaginar pelo título que estamos em Foz do Iguaçu. É, esse aqui é o nosso primeiro passeio do dia. São oito e pouca. E eu vou explicar mais pra vocês no caminho, porque tem muita coisa pra ver. Mas estamos agora nas cataratas do Iguaçu, do lado brasileiro. Ainda tem o lado, o lado argentino que a gente vai depois. Mas vamos continuar porque tem muita coisa pra ver. Vamos lá! Eu acho que no fim do passeio das cataratas, ou pelo menos no meio A gente vai saber quando chegar lá em cima Mas dá pra ver bastante coisa, a gente muita foto Depois vocês vão lá no meu Instagram é, pra ver tudo no Instagram da Isa E vou falar um pouquinho das cataratas pra vocês conhecerem mais São 280 quedas d'água de 40 a 80 metros Então a maior queda d'água tem cerca de, da altura de, um, de um prédio de 26 andares maior do que o meu prédio, isso é muito alto. E aí você vai fazendo uma trilha e dá pra ver tipo, todas as cataractas assim de baixo e você tem uma parte que você vê elas de cima também. E pra quem tem dificuldade de locomoção, tem ali um elevador panorâmico, que a gente tá bem pertinho dele, não sei se vai tá trazer agora, mas é difícil. E pra chegar até aqui, quando você entra no parque, eles te dão Colocam em um ônibus de dois andares, que já está incluso no valor E eles param em três pontos Um que é um passeio de barco é, o, o segundo que a gente parou, que é da vista panorâmica com a trilha O terceiro é o elevador panorâmico que tem... É, é para cadeirante, idoso, enfim Mas teve muito idoso e teve cadeirante também na trilha Porque é super tranquila Assim, tem umas escadinhas Mas é bem pouco, então é super tranquilo de fazer E assim, falam pra capa de chuva, molha muito, não molha muito, eu já tô seca. Eu vim com, a gente não trouxe capa de chuva, a gente veio com uma roupa bem leve e eu trouxe uma roupa para trocar, mas não precisou, eu já tô toda seca, já tô até meu cabelo já tá seco e a gente acabou de sair do lugar que molha, então é bem de boa, então vamos continuar o passeio, terminar a trilha e ver o que nos aguarda lá em cima. E vale a pena você comprar o ingresso, que é um combo, de três pontos turísticos. O Marco das Três Fronteiras, a usina de Itaipu e esse ingresso daqui, a meia do combo, para a gente por R$ reais. Também que depois a gente vai fazer. A gente comprou o um combo de quatro atrações e vocês vão acompanhando o vídeo e vão ver todas as atrações pra gente. Então vamos continuar. Eu não falei ainda na frente porque tava uma música né, e direitos autorais, mas vamos lá que no caminho eu conto mais. Okay, at Gente, acabamos de sair do Dreamland Aqui tem um complexo Com quatro atrações Mas eles estão construindo mais uma E aí a gente foi nas quatro Porque tinha um combo que valia a pena A gente comprou aqui na hora Mas pela internet também tem várias opções boas Eu vou deixar o site na descrição Aí tem é, o Parque dos Dinossauros Que é tipo um Jurassic Park Tem o Ice Bar, né, que é o bar de gelo E Inclusive acabei de sair Tô toda vermelha pra isso E tem as maravilhas do mundo, que você vê em tipo, todos os locais do mundo inteiro que são consideradas maravilhas e tem que gente foi, o Museu de Cera que é o maior Museu de Cera da América Latina e o Barro de Gelo também é o maior da América Latina aí é, você paga, o combo é 100 reais eu vou deixar os descontos também aqui para vocês embaixo, o um código de desconto 100 reais a meia. a meia a tarifa é reduzida mas com esses códigos eu acho que fica esse mesmo valor também, acho que fica 100 reais pessoa para ir nas quatro atrações e você faz super rápido apesar de serem quatro acho que são uma hora e meia duas horas você já faz tudo é bem tranquilo mas agora estou com muito frio não deu pra filmar muito lá porque eles usam música no parque inteiro então ia né, novamente direitos autorais mas agora a gente vai acho que voltar pro hotel para carregar o celular e trocar de roupa depois vamos fazer alguma coisa à noite e aí eu levo vocês, vamos lá De Agora já de noite. A gente acabou de sair do Marro das Três Ponteiras. E lá é muito bom, gente. A gente não achou que ia ser tão bom. É, não deu para filmar na entrada que a gente chegou tipo, em cima da hora do sol se pôr. E o bom é vocês virem um pouquinho antes do sol se pôr para pegar o dia, né, ao pôr do sol e a noite. A noite tem música ao vivo, às vezes tem apresentação. É, tem muita opção de comida. E tem umas fotos muito legais que dá pra tirar lá também. Olhando lá no nosso Instagram. E se você está acompanhando essa viagem agora pro, pelo YouTube, toda vez que eu viajo, eu estou postando stories ao, ao vivo, né, tipo, enquanto a viagem está acontecendo, então se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão aproveitar melhor. Vai ser o full package, né?